E aí, pessoal, tudo bem com vocês? R&R na área. Se você fez a prova de técnico, já está comigo agora para as provas de analista. Se você só fez analista, vamos então à nossa análise, né? uma análise é, sucinta, tranquila, sobre essa prova de 15ª região. Que fiquem tranquilos, eu já considero também o TRT mais difícil, mais puxado dos últimos de 2018, sem dúvida. Agora, quem se preparou, quem fez as aulas, quem leu o nosso livro... Quem, enfim, acompanhou as revisões, não teve grande dificuldade de fazer essa prova, não, tá, gente? Só se de repente esquecer alguma coisinha, né? Teve muitos elogios aí em relação ao pé da letra, que ajudou muito o pessoal também. Enfim, a gente conseguia chegar às a, a respostas sim. Uma ou outra eu posso também garantir que foram fora da casinha, né? Coisas que a FC não faz, há um bom tempo fez nesse certame. Mas é isso, não tem o que reclamar. Se a gente não foi muito bem, a gente sabe que a gente tem que estudar um pouquinho mais e talvez alterar algumas estratégias. De repente, seguir uma única linha, não ficar estudando em vários locais, vários materiais, tudo isso é, pode complicar. Mas a gente conversa sobre isso num outro momento que eu vou fazer pós essas correções inteira, inteiras, que vai ser o E Agora Concurseiro. Bom, vamos então comentar a pró judiciário área administrativa, se você tiver a prova aí excelente, se não tiver a prova, não tem problema, dá uma pausa rapidinho no vídeo, está aqui ó, no meu site o link, vai no meu site rogerorenzete.com.br e pega lá, tem todas as provas comentadas e fundamentadas lá para você direitinho desse concurso da 15ª região. Aproveito também e te convido para pedir para ser adicionado na minha, está aqui o número também, na minha lista de transmissão, para receber dicas, notícias, descontos, tudo aí que rola no direito e no processo de trabalho, tá? Todas as informações para você me seguir estão aí para você. E fica o Instagram também, o arrobaprofrenzete. Sem mais delongas, analista, judiciário, área administrativa, noções de direito do trabalho, porque de noções não tem nada. 45, na minha prova aqui, acompanhe pela sua prova. Sobre grupo econômico e implicações no contrato de trabalho, considere. Item 1. As empresas que integram grupo econômico respondem solidariamente, ok, pelas obrigações decorrentes da de relação de emprego quando, mesmo guardando cada uma delas, sua personalidade jurídica própria, esperem sob direção, controle ou administração de outra, exceto se possuírem cada uma sua autonomia. Está errado, porque hoje eu não tenho mais só o grupo econômico vertical por subordinação que já existia antes da reforma. Com a reforma trabalhista, eu tenho também o grupo econômico por coordenação horizontal, onde não tem uma empresa mãe, controla as demais, tem empresas autônomas que trabalham de forma integrada. Isso é um grupo econômico também, artigo 2º, parágrafo segundo da CLT, o que torna o item 2 errado. Aliás, o item 1 um errado. Fez uma salada aqui, né? a FCC, de próprias palavras, mas dá para chegar na resposta. Então, item 1 um errado, item 2. Para a configuração do grupo econômico é necessário que haja identidade de sócios, independentemente da demonstração de interesse integrado, comunhão de interesses e atuação conjunta. Não, esses três requisitos são fundamentais eu gritei muito isso nas revisões com vocês. É fundamental. É necessário que haja identidade? Não, não é necessário. Falar que a identidade de sócios configura o grupo econômico? Não, isso por si só não. Não é isso o ponto principal. O ponto principal são esses três requisitos que estão aqui. Artigo 2º, parágrafo 3º da CLT. Errado. Item 2 está fora. Item 3. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio somente em ações ajuizadas até dois anos depois da de verbada modificação do contrato, sua saída, claro, observada a ordem de preferência. Isso aí, artigo 10A da CLT. Primeiro, os bens da empresa devedora. Depois, sócios atuais e, por fim, de forma subsidiária, o sócio retirante. O sócio retirante responde só de forma solidária se ficar comprovada fraude. Fraude é palavrinha. Artigo 10A, item 3 correto, redondo. Item 4. Acabei de falar, ó, o sócio retirante responderá subsidiariamente com os demais sócios quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente de modificação do contrato. Subsidiária não, se tem fraude, ela é solidária. Item 4 correto, errado, perdão. Só está correto o item 3, no meu, na minha prova, gabarito letra D de dado. Vamos avançar. Questão 46. Quanto à terceirização... Vamos lá. Letra A. Considera-se prestação de serviço a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de qualquer de suas atividades, exceto a atividade principal. Para, para. Inclusive a atividade principal. Eu posso ter realização para a atividade MEI para a atividade FIM. Inclusive a principal. A principal pode ser objeto. Hum, não tem esse papo, não. B. O capital social mínimo exigido para o funcionamento de empresas... Da empresa de prestação de serviços a terceiros com mais de, com mais de 20 até 50 empregados é de R$ 25 mil. Reais. Errado o valor. É de R$ 45 mil. Reais. É osso ter que decorar isso, né? C. São assegurados os empregados da empresa prestadora de serviços a terceiros quando e enquanto os serviços não podem ser de qualquer uma atividades do contratante forem executados na dependência tomadora. As mesmas condições relativas à alimentação, garantias aos empregados, ao contratante, desde que não oferecido em refeitórios, não tem essa, essa ressalva. Não tem nada a ver com refeitórios, está errado. Letra D, que é o gabarito da minha prova: o empregado que for demitido por não poderá prestar serviços para, é, para essa mesma empresa, na qualidade de empregado, de empresa prestadora de serviços, antes do decurso do prazo de 18 meses, contados a partir da demissão do empregado. Era só lembrar do período de quarentena artigo 5º D da lei 6.974, que você chegaria a essa resposta. E letra E, nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou inferior a 25% dos empregados, 25 não, 20% esse é o erro. Confirmando questão 46 na minha prova terceirização, gabarito letra D de dado. Próxima questão 47. Sandra Feitosa, nascida em 1 de março de 59, foi contratada juntamente com seu marido, João Feitosa, nascido em 7 de 1 de 58, para trabalhar na empresa Zigma. Sandra ocupava o cargo de gerente comercial e João o cargo de vendedor, estando subordinada à esposa. Sandra e João programaram uma, uma viagem de férias de 30 dias, prevista para dezembro, e solicitaram ao Departamento de Recursos Humanos a concessão das férias nesse período. O Departamento de Recursos Humanos da empresa negou o pedido de férias, sob o fundamento de que as férias conjuntas prejudicariam a área comercial em razão da ausência dos empregados e do aumento das vendas no mês de dezembro. Em função disso, a empresa Zigma terminou a Sandra e João usufruíssem as férias em três períodos, sendo o primeiro de 15 dias, o segundo de 10 dias e o último de 5 dias, diante do exposto. E aí, está certo? Olha o que fala a letra A. A empresa não pode negar o pedido de concessão de férias uma vez que os membros de uma família que trabalham no mesmo estabelecimento da empresa terão direito de gozar férias no mesmo período se assim desejarem. Não! Se assim desejarem, completa. Isso e se isso não causar prejuízo ao empregador? A que causa? Porque os dois trabalham no mesmo setor. Se forem sair de férias juntos, vai causar prejuízo. A ideia básica é essa, ela é trata fora. Não fala se tem assim, outros empregados, falou só deles. B. A empresa não pode negar o pedido da concessão das férias porque compete aos empregados escolher a época que melhor consulta os interesses para descansar, não. Quem escolhe as férias é o empregador e não o empregado. Letra C, que é meu gabarito aqui. O fracionamento da condição das férias de Sandra e João depende da concordância dos empregados. Sim, depende, né? Copiando e colando aí o artigo 134, parágrafo 1 da CLT. Letra D, os maiores de 50 anos de idade, como Sandra e João, as férias serão sempre concedidas de uma só vez. Não, isso acabou, isso foi revogado pela reforma trabalhista. E letra E, o fracionamento da condição das férias de Sandra e de João poderá ocorrer apenas em casos excepcionais. Não, agora não é mais em casos excepcionais, né? Desde que as aguardância do empregado pode ser fracionado lá em três períodos sem nenhum problema. Então, gabarito, letra, na minha prova, óbvio, letra C de casa. Questão 48, sobre salário e remuneração. Letra A fala assim, consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado, ou a grupos de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das atividades. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Copiou e colou a definição de prêmio previsto no artigo 457, parágrafo 4º da CLT. Vamos corrigir as demais, não custa. B. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo e diária para viagem, limitadas a 50% da remuneração mensal, não integra a remuneração do empregado. Não se incorpora no contrato de trabalho e não constitui base de incidência de encargo trabalhista previdenciário. Errado. Eu não tenho mais, com a reforma trabalhista, a limitação diária para viagem de até 50% para não ser salário. Agora não mais. Diária para viagem não é salário. Atenção. Para todos os cargos, a banca não explorou MP 808 de 2017. Foi uma surpresa para mim, confesso. Mas tudo bem. Mandou muito bem o examinador em não cobrar MP 808. Ele está de parabéns quanto a isso. Porque com a MP808, a limitação que eu tinha era apenas para ajuda de custo. A ajuda de custo não era salário, Salário saiu limitado a 50%. Se você cedesse, passaria a ser salário. Mas como a MP não foi, foi revogada, ela caiu e a prova nem entrou nessa seara, colocou só a de para a viagem, ambas não são salário, não tem a salarial e não importa a limitação do percentual. Letra B. B não, agora é C. O prêmio são as liberalidades concedidas em forma de bens, serviços ou em valor em dinheiro pelo empregador, em razão do seu poder protestativo ao empregado ou ao grupo de empregados, independentemente das suas atividades. Peraí. Independentemente das atividades? Não. Se prêmio é exatamente isso, você vai ser premiado porque você fez uma coisa extraordinária. Você saiu da regra. Como é que o prêmio é independente da atividade? Não. Não existe relação de amor entre empregado e empregador. A relação é contratual. A fora. Letra D. As importâncias pagas a título de auxílio de alimentação, vedado pagamento em dinheiro, não se incorporam no contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista previdenciário prevenciário, salvo se habituais. Não, não, não, não. não. O parágrafo 2º do artigo 457 fala inclusive se habituais. Eu concordo muito com isso, Marta, lá. Inclusive habituais. Ao pé da letra, quem faz, acerta. Letra E. O pagamento do salário e comissões, qualquer que seja a modalidade de contrato, não deve ser estipulado por período superior a um mês. Artigo 459 da CLT. Está errado em relação às comissões, em relação aos salários, está certíssimo. Comissões, não. O pagamento da comissão pode ser superior a um mês. É o que invalida aí a letra E. Por isso, confirmando o artigo letra A. Questão 49, no tocante de trabalho do menor, que exigiu aqui o ECA. Está no edital, né? Não é difícil, não. Olha aqui. Olha a letra A. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito de fazer condições suas férias com as escolares. Sendo vedado o fracionamento? Não. Não tem essa vedação. É possível também fracionar. B. Considera-se menor o trabalhador entre, de 12 até 18 anos? Não, está errado. Tem outro erro aqui, hein? Vedado o trabalho aos menores de 16 anos, salvo como a previsão dos 12, não. A dos 14 C. Ao menor não será permitido o trabalho em locais de serviços perigosos ou insalubres, exceto quando houver autorização expressa do responsável legal. Não existe essa previsão, não existe essa possibilidade. É ver o trabalho noturno, perigoso, insalubre, aos menores de 18 anos de idade. Acabou. Assim fala a Constituição. D. A remuneração que o adolescente receber pelo trabalho efetuado ou a participação na venda de produtos do seu trabalho, desfigura o caráter educativo da aprendizagem, pois que o aspecto produtivo prevalecerá sobre exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e sócio canto. Tá errado. Por que está errado? O aprendiz é empregado. É contrato de trabalho por prazo determinado, um contrato especial formal. O aprendiz é empregado. Então, se é empregado, o trabalho será oneroso. Não tem nada a desconfigurar. Está perfeito. Está errado. Só se desconfigura aí. Letra E. A formação técnico-profissional garantirá ao menor aprendiz acesso à frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, horário de especial para o exercício de atividades. Certíssimo gabarito, letra E. Questão 50. Eu considero a questão mais enjoada dessa prova, questão enjoada ao extremo, tá? É, nessa questão, o gabarito é letra A. Dentre outros requisitos, associações profissionais, para serem reconhecidas como sindicatos, deverão reunir um terço, no mínimo, de empresas legalmente constituídas, sob a forma de individual ou de sociedade, se tratar de associação dos empregadores, ou um terço dos que integrem a mesma categoria ou, ofereçam, ou exerçam a mesma profissão liberal, se tratar de associação de empregados ou de trabalhadores ou agentes autônomos ou profissão liberal. É isso aí, copiou e colou aqui o 515, a linha AB. C e o parágrafo 1 leiam tudo, tá? Dá uma lidinha também para ver as demais só, que tudo a regra é regra da coreba. O 521B, o 547 e o 521 para o parágrafo 1 uma boa lida também. Essa questão, sem dúvida, foi a mais enjoada da prova. Questão 51. O emprego poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Aqui envolveu uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho, aquelas hipóteses do 473. Letra A, até três dias consecutivos em estudo de casamento. É esse, é o gabarito, a licença gala. B, até dois dias consecutivos ou não em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa declarada em sua carteira de trabalho e bem social, viva a sua demência econômica, também ao pé da letra ajudaria você para saber que consecutivos ou não, errado. Só consecutivos, tem que ser consecutivos. C. Até três dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez sua esposa ou companheira. Não é até três dias, é até dois dias. É o pré-natal, né? D. Até dois dias por ano para acompanhar o filho de até seis anos em consulta médica. Não é até dois dias, até um dia. Letra E. Pelo tempo que seja necessário... Para estudar e realizar a prova de exame de vestibular para ingressos para de ensino superior. Muita gente pegou aqui e falou, qual é o erro? Qual é o erro? Qual é o erro? Ao pé da letra, tem que saber ao pé da letra. Para estudar e realizar? Não. Só para realizar, para estudar não. Todo mundo ia tirar licença para estudar, não. Não é só para estudar, é só para realizar. Então, gabarito, letra A da minha prova. Questão 52. Na extinção do contrato de trabalho, letra A. O pagamento que fizer os empregados será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes ou somente em dinheiro, quando o empregado for analfabeto. Errado. Quando o empregado for analfabeto vai ser em dinheiro, mas também em depósito bancário. B. Qualquer compensação no pagamento não poderá exceder o equivalente ao período de aviso prévio devido ao empregado. Certo? Se for compensação, empregado e empregador são credores e devedores ao mesmo tempo. Isso está limitado a um mês. Um mês dos salários dos empregados, não é? Não tem nada a ver aí com o um aviso prévio, um mês do salário do empregado. C. A entrega ao empregado de documentos comprove a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores reconstantes, disposto de rescisão e recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Perfeito, perfeito. Então o prazo agora é unificado de 10 dias. Certíssimo, letra C é o nosso gabarito. Letra D, vamos corrigir ela. O pagamento das parcelas constantes do de recessão ou recibo de quitação deverá ser efetuado até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato ou até o décimo dia contados da notificação de emissão quando na ausência talvez pré... aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de cumprimento. Letra E. As dispensas imotivadas individuais plurimas ou coletivas Depende autorização prévia, não precisam mais com a reforma trabalhista, elas não precisam. Artigo 477-A da CLT, hoje uma dispensa individual, uma dispensa em massa, elas se equiparam. 477-A. Muito bem. Vamos para as questões de noções de processo de trabalho. Uma prova bem chata também. Questão 53, sobre o TST. Gabarito letra E. Compete ao mesmo conciliar e julgar na forma da lei, em regra, em grau de recurso em grau ordinário, ou recu recursal ordinário, ou extraordinário, as demandas individuais e os exídios coletivos que excedam a jurisdição dos tribunais regionais, os conflitos de direito sindical, assim como outras controvérsias decorrentes em de relação de trabalho, dos litígios relativos a cumprimentos de, de suas próprias decisões, laudos arbitrais e, e convenções sobre diversos acordos. Foi tudo, né? Nossa, chatíssima essa. Gabarito letra E. Artigo 74 do regimento interno do TST. Caiu o regimento, né? 54. Quanto aos recursos ordinários admitidos no TST, considere. Aquele que quer saber, ele vai contar o caso, qual é o recurso? Vamos ver aqui: recurso cabível com decisão denegatória de recurso de competência do TST. Denegatória de recurso, nega segmento, agravo de instrumento. 2. Recurso cabível das decisões das turmas do TST que divergirem entre si ou decisões preferidas para SDI em desindividuais, ou contrárias à súmula, OJ ou, ou presidente do TST, ou súmula vinculante do STF, e, sem embargo, divergência para SDI do 3. Recurso que de havia decisões não unânimes, não unânimes, não unânimes, falo muito, muito, proferida pela Seção Especializada em Decídios Coletivos nos processos de decídios coletivos de competência originária do te, dos tribunais. Embargos infringentes. Decisão não, não Único requisito, lembra? Né? Decisão não unânime. Não unânime. Infringente. 4. Recurso cabível de decisões de turmas do TST <coughs> proferidas em agravo de internos e agravo de instrumentos, contrariarem precedentes obrigatórios firmados em julgamento de incidente, assunção de competência ou incidente de recurso repetitivo. Embargos de divergência. 5. Recurso cabível de com decisão dos presidentes do TST e das turmas vice-presidente, corregidor geral de justiça do trabalho, ou relator, ressalvados os casos que haja recurso próprio ou decisão de caráter irrecorrível. Isso aí é o chamado agravo interno ou regimental. Então, no meu gabarito aqui, letra E, agravo de instrumento, embargos para a subseção 1 da ação especializada em dissídios individuais, embargos infringentes, embargos para a subseção 1 da ação especializada em dissídios individuais, e o agravo interno. Beleza? Letra E aqui na minha prova. Então, tudo aí, regimento interno do TST. Artigo 258, tudo 252, tudo lá no nosso material. Questão 55. Sobre audiência e procedimento. Letra A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda é 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajustamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo, exceto nas demandas em que a é parte de missão pública direta, ao e fundacional, cujo valor não, é, não poderá exceder 60 salários mínimos. É tá errado. tá errado. Presta atenção, é, quando eu falo em sumaríssimo, é isso mesmo. Então, até 40 salários mínimos. Agora, quem está fora do sumaríssimo, excluídos? Administração pública direta, autarca e fundacional. O que não inclui empresa pública e sociedade de economia mista, que são pessoas de direito privado. Mas, a admissão pública direta, autarca e fundacional estão fora do sumaríssimo. B. No procedimento ordinário, a reclamação deverá, escrita deverá a Resenção do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos, que resulta do suicídio, pedido, poderá ser certo, determinado, e com ou sem indicação do valor. Errado. Com a indicação do valor correspondente, artigo 840, parágrafo primeiro da CLT. C. Oferecida a contestação e daqui eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do seu advogado, de citação. Errado. Não pode existir sem o consentimento do reclamado. Consentimento do reclamado, não do advogado. Letra D. É facultado ao empregador fazer substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos e cujas declarações obrigarão o proponente não sendo, necessário ao empregado da, não sendo necessário ao empregado da empresa. Isso aí. Artigo 843 da CLT, cabarito, letra D de dado. Letra E. No procedimento ordinário e sumaríssimo, as testemunhas estão máximo de duas para cada parte, comparecendo onde audiência, instrução e julgamento, independentemente de estimação. Coisa boba, né? Cai bastante em prova, tem que falar de novo. Procedimento ordinário, até três testemunhas para cada parte. Sumaríssimo até duas testemunhas e no inquérito, a produção de falta grave, até seis testemunhas. Lá no procedimento ordinário, como não tem rol de testemunha no processo de trabalho, as partes leiam as testemunhas independentemente de intimação. Chegou na audiência, no ordinário, e falei, silêncio, meu testemunho não veio. O juiz fala, tem o endereço dela e tem, então vou intimar, vou intimar. Intimada, não comparecendo, a recondução coercitiva. Agora, num procedimento sumaríssimo, você também não tem o rol de testemunhas, você leva até duas testemunhas, independentemente de intimação, pode ser que você chegue para o juiz e fale, excelência minha testemunha não veio, não veio, não veio. O que o juiz faz? Intima não. Ele fala, prova o convite, prova que você convidou a testemunha. Se você provou o convite, ele intima. Se não provou o convite, a audiência segue. Já que ela é una, ela é única aqui no nosso processo de trabalho. Então, aqui, uh, onde nós estamos... Tá, matamos já aqui, então, a 55, letra D. 56. Sobre a execução. Letra A. É verdade a tipo de testemunhas, uma vez que a discussão está restrita aos valores de objeto da execução, a quitação, a opção da dívida? Isso aqui é sobre os embargos de execução, né? Então, espera lá. É verdade a tipo de testemunhas? Não. É possível, sim, que se vindo tipo testemunhas. Sim, é possível. O que vai analisar no prazo de 5 dias? B. Garantia da execução, operada dos bens, terão executado 5 dias para apresentar Embargos, também em igual prazo ao exequente para impugnação. Isso aí, P de bola. <coughs> Perdão. Letra C. Arrematação facial em dia, hora e lugar anunciados e os bens serão vendidos pelo maior lance, maior lance ou maior lanço, tendo executado preferência para adjudicação. Não! A adjudicação, que tem preferência, aí o exequente, ele ficar com os bens, tá? O executado é remissão. Remissão que é diferente. D. A exigência de garantia ou penhora, do, do, penhora nos embargos de execução é igualmente aplicável às entidades filantrópicas e ou aquelas que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Não. Presta atenção. Presta muita atenção. Aqui estão isentos. É o artigo 884, parágrafo 6 da CLT. Eles aqui ficam isentos. É não pagando o executado nem garantia de execução, seguir se a penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação. A de custas e juros de mora, dando estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for prolatada a semana. Não, vão se devidos em um momento que foi ajuizada a reclamação trabalhista, né? por causa da sentença. Artigo 883 da CLT. Sobre embargos de terceiros, parecia muito difícil a questão, mas era muito fácil. Cabalito te letra B de bolo, decisões proferidas pelos TRTs e por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processo assistente de embargo de terceiro, não quebrará recurso de revista, salvo-se hipótese de ofensa direta e literal à norma da Constituição. Molezinha chuchu, banana aqui, ó. Recurso revistas na execução, só quando ofender a Constituição. Artigo 896, parágrafo, 6º, parágrafo 2o, perdão, da CLT. Questão 58. Em uma situação hipotética, Júlio, residente do na cidade de Bauru, São Paulo, foi contratado pela empresa Mastec, limitada, com sede na cidade de São Paulo, para trabalhar como vendedor viajante. Grifa isso que é importante. Lucas é empregado agente ou viajante comercial. Na cidade de Bucatucatu, São Manuel, Lençóis Paulistas e Agudos. Júlio estava subordinado à família, a filial, perdão, da empresa Mastec, limitada, localizada na cidade de Campinas, São Paulo reportando-se ao gerente de vendas por meio de relatório de atividades. Em fevereiro de 2018, julho, Santos foi dispensado sem justa causa, sem que, no entanto, fossem quitadas as verbas decisórias a que tinha direito, razão pela qual pretende juizar a reclamação trabalhista em face da empresa Matitec. Então, nesse caso, a regra de competência, já sabe, local da prestação de serviço, mas como é um empregado, um agente um e comercial, aplicaremos a primeira exceção do artigo 65, um parágrafo primeiro da CLT. Logo, o gabarito letra C... Campinas São Paulo, porque juros está subordinado à filial ali, localizada. Artigo 651, um parágrafo, repito, primeiro da CLT. Questão 59. Segunda jurisprudência do TST, letra A. Presume se recebida a notificação 5 dias depois de sua postagem? Não. 48 horas de sua postagem. Não recebimento, aí é constituído da prova destinatária, o súmula 16 do TST. B. A ausência do reclamante acarreta o arquivamento do processo quando adiada a instrução após contestação em audiência? Não. Arquivamento? Não. Se eu estou numa audiência de instrução ou em prosseguimento, não é arquivamento. Aí é confissão, súmula 9, combinado com a súmula 74 TST também, dada nas aulas. C. A parte vencedora na primeira instância vencida na segunda está obrigado. Desde que intimada? Não. Independentemente da intimação. D. Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito por uma delas, aproveita as demais. Quando a empresa que não ef efetou o depósito pleitear sua exclusão? Não. Salvo se a empresa que efetou o depósito estiver postulando sua exclusão, sua saída da LID. Aí a súmula 128. Então, gabarito... É ah, não, faltou aqui, perdão. Letra E, né? Ocorre preclusão, se não forem opostos embargos declaratórios para suprir omissão... Apontada em recursos de revista ou de embargos. Isso mesmo. Súmula 184 do TST. Questão 60. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do trabalho, exceto. Se é o exceto, letra B. Propor ações cabíveis para declaração de nulidade ou cláusula do contrato de acordo coletivo, convenção coletiva de que viole as liberdades individuais ou coletivas, os direitos individuais disponíveis dos trabalhadores. Não, o erro está aqui. Os direitos indisponíveis. Se é direito disponível, não tem Ministério Público, né? São direitos indisponíveis. Você não pode errar isso de olho no artigo 83 da Lei Complementar, número 75 de 93. Beleza? Bom, em relação ao estudo de caso, gostei de fazer uma análise aqui. E foi bem interessante, o TRT15 saiu de fora da caixinha mesmo, porque no estudo de caso a gente tem é, partes que envolvem direito administrativo e outra parte que envolve direito de trabalho. Aqui a questão fala assim. Afrodite analista do TRT da 15ª região há seis anos. No corrente ano, Afrodite ausentou-se intencionalmente, sem qualquer justificativa do serviço público, a ausência que já perdurou por 32 dias consecutivos. Já Vitória, também analista do TRT da 15 região, valeu-se do seu cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública, razão pela qual sofreu penalidade de demissão nos termos da Lei 8.1290, que é o seu estatuto aí. A propósito dos fatos narrados, responda fundamentalmente os seguintes quesitos. Não é para responder quesito por quesito, tá? você tem que juntar tudo isso e fazer a sua redação jurídica, como eu te ensino nos cursos. A letra A e letra B, direito administrativo. Não comento, seu professor administrativo comentar. Letra C, se a Afrodite não fosse servidora pública, mas empregada, empregada em, na iniciativa privada, aplicando-se a CLT, qual conduta seu empregador deverá proceder em razão das faltas injustificadas. justifique sua resposta indicando as verbas trabalhistas o qual o Afrodite terá que receber. Bom, nesse caso aqui, aplica-se a justa causa, o abandono de emprego. Artigo 4 e 2, a linha L da CLT, L? Não, I da CLT, perdão. E súmula 32 do TST para complementar. Aí, se abandono é uma pode dispensa por justa causa. O que, que ela vai ganhar? nessa sal de salário, férias integrais não gozadas se houver, e é isso. Recebe mais nada. Justa causa. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aí a análise, inclusive um pouquinho do estudo de caso, do, da prova analista judiciária administrativa. Não foi tão fácil, mas também não foi nada impossível de ser resolvido. Espero que você tenha se dado bem e me conte em breve o seu sucesso. Bons estudos. Ah, quer seguir com outros analistas? É No próximo vídeo aqui, vou analisar tudo. Bons estudos. Sempre avante. Não esquece que trabalho não dá é trabalho. Tchau.